Resposta pra você, a rocha, a rocha, a pedidos, hein? E ó, essa música tem que ser na sua voz, cara. Beijo da Laís Oliveira. <risos> ó. Rodei pra tantos lugares, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dele. Ele é do morro, é favela, mas não ligo e vou entregar meu coração pra ele. Eu sou da zona sul, pra ele não é comum e pro meu pai menos ainda. Só porque é neguinho mora num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ele E hoje vamos nos ver Eu vou mandar uma real pra ele E hoje vamos nos ver Eu vou mandar uma real pra ele Falei pro meu pai que tu não quer dinheiro Minha riqueza é poder ficar com você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Falei pro meu pai que tu não quer dinheiro Minha riqueza é poder ficar com você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Ó oh. A roxa, a arrocha. a roxa, a roxa. Tô com essa cara de cansada, mas foda-se né, gente. Essa música é linda demais. Ó, oh.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 A roja, a roja. É isso, meu amor. Um beijo, sucesso sempre pra você. Tamo junto.